Fernando de Noronha integra o território de Pernambuco e todos nós sabemos que é público e notório que Bolsonaro e sua trupe de malfeitores governou desde sempre contra o meio ambiente, desmontou o sistema de fiscalização, é conivente com os desmatamentos e queimadas, incentivou o garimpo ilegal e acobertou invasão nas terras indígenas. Agora, usa sua atuação destruidora para novamente tentar transformar nosso arquipélago de Fernando de Noronha que é um paraíso de preservação ambiental e referência nacional em busca do enfrentamento ao aquecimento global, e mais uma fonte de lucro selvagem para atender interesses econômicos do turismo predatório. Pernambuco é sinônimo de luta e resistência. Não vamos arredar um milímetro em nossa luta de manter Noronha e toda a sua biodiversidade protegida desse desgoverno. Noronha é Pernambuco.